A liberdade é uma coisa frágil. Está sempre a uma geração de ser extinta. E aqueles, na história do mundo, que conheceram a liberdade e a perderam, nunca mais a reencontraram. Encare. O seu Deus e o seu livro estão atrapalhando. Você se sente à frente de uma resistência desesperada pela fé. E escolheu isto como a colina em que está disposto a morrer. Nossa fé começou porque um homem escolheu uma colina onde estava disposto a morrer. Eu gostaria de dar início a esta sessão do subcomitê do Congresso. Hoje é um esforço iminente por diretrizes universais de educação. Uma vez determinado do que uma criança precisa saber, torna-se imperativo que todas saibam. Você lembra da visita do serviço social que recebemos? Vim avaliar seu ambiente de ensino domiciliar. Estão removendo a religião de nossas escolas Estão ensinando as crianças que elas não precisam de Deus Se as suas crianças não comparecerem à escola em uma semana Vocês serão acusados de desacato à corte O que resultará em suas prisões A Shannon disse ontem à noite que não quer ver os pais presos Isso é maior do que ensino domiciliar É por isso que devemos lutar Nós precisamos Eu só quero que entenda contra o que está lutando em nosso distrito ensinam uma versão revisionista da história. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Por aqui, todo mundo. O país só está se tocando agora. Que unidade significa vencer sob nossas regras. Por dois mil anos tentaram se livrar do cristianismo. O que te faz pensar que vai conseguir o que ninguém conseguiu? Eles não tinham 83% de aprovação. Isso é parte do seu plano, não é? Você quer dividir a gente, para que ninguém perceba que você está enfraquecendo a nossa liberdade, não é isso? A América é um país tão abençoado, a quem muito foi dado, muito será exigido. Estão vendo aquelas estátuas e monumentos lá fora? Eles dizem, vocês trabalham para nós. Você não tem a palavra, senhor. o um governo do povo, pelo povo e principalmente para o povo. Pessoal, quero agradecer de coração a todos que vieram aqui até o meu canal. Quem está falando é Pastor Gilvan Sampaio Oficial. Muito obrigado de coração, estou muito feliz. Queria pedir você que inscrevesse no canal, deixasse um like, fizesse um comentário. Como não posso colocar o vídeo, o filme completo, porque o YouTube bloqueia, eu vou deixar aí como você encontrar o filme. Além das opções, você também pode comprar por... R$15,00, é, reais no Mercado Livre, tá bom? Deus abençoe. E para complementar, eu vou deixar umas, uns trechos das minhas pregações. Gostaria que se você chegou até aqui, pudesse ver pelo menos uma ou duas a seguir, tá bom? Muito obrigado. Deus abençoe você. Durante a oração, Durante a, oração a mão de algumas pessoas, eu não vou descer daqui, meu irmão? não vou descer, vou ficar aqui. Durante a oração, a mão de algumas pessoas costuma esquentar. Glória a Deus. A mão esquenta E mesmo que, que você não tenha óleo. Glória a Deus. até parece que você não tem olho com óleo, não tem óleo que ungido, né? Então, mas mesmo os mãos que não foram ungidos, costumam aparecer o óleo na mão da pessoa.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 O mar se tornou em sangue e morreu no mar. Toda a alma vivente é a palavra da Bíblia que diz. Se não crê, não diz. No pregador você crê pelo menos no que a Bíblia diz. A Bíblia diz: Segundo o Anjo derramou sua taça no mar e o mar virou sangue. Sangue como morte. É juízo um de Deus. É juízo um para as nações. Mas passou João Vandeza destruir o mundo. Passou João Vandeza destruir a Terra. Que história é essa? Há uma história aí que diz que mil chegariam, mas dois mil não chegariam. Nós já estamos em 2022. Essa história de que mil chegariam, dois mil não chegariam é antibíblico. A Bíblia diz que não, ninguém sabe o tempo. Jesus disse que ninguém sabe o tempo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 tem lei para proteger aquilo que é pecado, que aborrece em Deus que magoa o coração de Deus que deixa Deus triste, virou pecado tem lei para encobertar mas a Bíblia diz que Deus cansado dessas coisas e ia destruir a terra está na Bíblia evangélica está na Bíblia católica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 Amém? Glória a Deus. Irmãos, como o nosso tempo aqui hoje é bem corrido devido à chuva, o tempo, é, vou fazer o possível para a gente não ficar toda a vida para não cansar os irmãos. Então eu vou falar uns 15 minutos e depois a gente olha. Tá bom, irmãos? E é, combinado assim? Vou falar uns 15 minutos da palavra E depois a gente fica em pé E a gente vai orar mais uns 15 minutos E aí eu devolvo o microfone para o pastor Porque alguns irmãos Têm que trabalhar amanhã Podemos ler irmãos? Diz assim Saulo respirando ainda Ameaças E mortes Contra os discípulos do Senhor Dirigiu-se ao sumo Sacerdote Pode participar, irmãos, me ajuda aí, versículo 2, 1, 2, 3 O 3, indo no caminho, aconteceu que chegando perto de Damasco Subitamente o seu povo resplandou de luz no céu. Quatro, um, dois, três. o o que Sim, ele disse, quem é Senhor? E disse o um Senhor, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Tudo é para ti recalcitar. O levantar contra os anões Seis. Sete. Os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Oito. esteve três dias Sem ver E não comeu Nem bebeu O dez O que ele disse? O onze disse O senhor levanta-te e vai à rua chamada direita E pergunta em casa de Judas Por um homem de taso chamado Saulo, Pois eis que ele está orando Todos se podem ler O treze respondeu a Ananias Senhor de muitos ouvir acerca deste homem Ou eles falaram muito deste homem Senhor Aqui em Jerusalém E nas regiões Quanto males tem feito aos teus santos em Jerusalém 14, podem ver irmãos Beleza, isso é o que ele fala para Deus. O 15. Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai. Por que, que Deus mandou ele? Vai, porque este é para mim? Para quê? Para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. 16. Vamos ler junto: E eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome 17, último, penúltimo Ananias foi e entrou na casa e impondo-lhe as mãos disse irmão Saulo o Senhor Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas me enviou para que tornes a ver seja curado seja cheio do Espírito Santo último e logo me caindo nos olhos como que umas escamas e recuperou a vista e levantando-se foi batizado aleluia pode sentar um pouquinho irmãos venham comigo os irmãos de pode O William, o Ramon e o irmão José que Deus possa irmãos abençoar essa obra e esse trabalho Dedicado que os irmãos estão fazendo Para o Senhor Amém? Amém. Muitas festas e Oeste profetizo que vai acontecer Nesse lugar Amém. Irmãos 15 minutos para nós orarmos Primeiro a Bíblia diz que é, Estevam morre e Estevão morre e a Bíblia diz que, que Saulo Que depois pode ser chamado de Paulo Mas também chamado de Saulo A Bíblia diz que Saulo Ele consente na morte de Estevão E ele Inicia Ou dá continuação a Uma percepção tão grande da igreja Saulo na verdade Ele quer estender a percepção da igreja para as outras regiões e a Bíblia diz que ele vai no sul, sacerdote e o sacerdote pede cartas de autorização para perseguir a igreja o perfil de Saulo quem está me ouvindo diz amém. amém o perfil de Saulo irmãos é o perfil de uma pessoa nervosa pensa numa pessoa nervosa e eu costumo brincar assim, multiplica por mil é de ditável Um cara, irmão, se não pensa numa pessoa Que não gostava nem de ver crente É salvo A Bíblia diz, no capítulo anterior capítulo 8 Diz que ele entrava na casa dos irmãos E Arrastava os irmãos Entrava na casa Arrastava os irmãos e prendia Nas prisões E agora ele quer estender Sua percepção Porque só perseguindo em Jerusalém não tá bom e ele pede cartas para ir para Damasco e ele vai para Damasco perseguir os irmãos resumindo mas quando ele chega no caminho de Damasco, irmãos o que ele menos esperava é que ele teria um encontro com aquele que seria o Senhor da sua vida e naquele dia eu entendo uma coisa, irmãos eu entendo que o Nosso Deus é um Deus muito bom Mas é um Deus que nos dá corda Só que nós temos que ter muito cuidado, irmãos Porque Deus vai nos dando corda Mas chega o um momento que Deus resolve puxar a corda E quando Deus resolve puxar a corda, irmãos Não há quem possa segurá-la Porque está na mão. Eu gostaria que você dissesse para alguém Não vou fazer isso direto não Porque eu não tenho esse costume, irmãos Mas diga para alguém aí, diga Cuidado, porque Deus pode estar puxando a sua corda nessa noite Você, ele pode ser tudo isso que você está pensando nele Ou é tudo isso que você sabe dele, Mas para mim ele é um vaso precioso Eu queria que você dissesse isso para alguém Diga, você não veio aqui porque você quis Você veio aqui porque você é um vaso precioso Faz atenção irmãos e existem muitas coisas na vida da gente Que começam a acontecer E a gente diz, é diabo. Nem tudo é diabo, irmãos Existem coisas que é o próprio Deus que está fazendo Aleluia! Existem coisas que não é o diabo Existem coisas que é o próprio Deus Talvez Deus esteja essa noite puxando a sua corda Talvez essa noite o Senhor está te chamando para mais perto dele Talvez a corda que Deus tinha te dado agora ele está puxando ela. E talvez essa noite é a noite que você chegar para perto dele Ananias vai, coloca as mãos sobre ele. Ora por ele, a Bíblia diz que a visão dele volta. Ele ainda fica mais uns dias na casa de Judas. Ele ajoelha. Ora a Bíblia diz que passa três dias em jejum, não come nada, não bebe nada, orando, jejuando para desfrutar, entender o propósito que Deus tinha na vida dele, mas quando ele levanta dali, não era mais um perseguidor dos irmãos, levanta para ser o maior apóstolo do novo testamento um grande profeta de Deus o homem que a Bíblia diz que teve encontro pessoal com o Senhor e ele sai dali e Deus começa a usar ele irmãos para pregar nas regiões e após 14 anos de treinamento ele começa a plantar as igrejas e Deus começa a honrar ele e a Bíblia diz que agora onde ele passa, milagres começam a acontecer Zébos B, Zé, suram o erro, paralítico morto ressuscita diz que ele chegou em Éfeso e ele pegou uma mensagem tão tremenda que os bruxos, os magos, trouxeram os livros e queimaram na praça pública dizendo desse. Você dissesse para mais alguém essa noite Você não faz ideia Do tamanho da obra Que Deus vai fazer na sua vida diga, diga com a voz de profeta Diga, vai chegar um tempo Que não vai precisar Vai dar tudo certo, vai ou não vai, irmãos? Vai dar tudo certo, vai ou vai? Vai dar tudo certo, vai. para onde Que eu faça alguns Lugares Porque o chão está muito molhado Mas nós vamos orar Porque o nosso Deus Opera no jeito dele Não no nosso Amém? preste atenção, eu vou orar Mas uns 10 minutos eu entregue o microfone para o pastor Dez ou quinze minutos eu entregue o microfone para o pastor Lucimar no nessa noite mas eu gostaria de determinar o seu milagre antes de ir embora, irmãos Deixa eu dizer uma coisa, irmãos Quem me conhece sabe que eu não recebo um centavo de ninguém para orar Nem para pregar Nunca recebi um centavo Eu tenho convicção que o meu Deus está aqui E que você não veio aqui por coincidências você veio aqui porque o Senhor te com um projeto de Deus Aleluia Beleza Nós vamos orar Eu vou fazer uma contagem até três Quando chegar no três Pessoas que receberem, que tiver algum sinal Que sentiam algum sinal de Deus Pode ficar tranquilo, que não vou orar pela anestesia hoje Puxou para a rua, mas a pessoa, se alguém receber um sinal que possa com, mostrar o um sinal, um sinal exterior, a pessoa só levante a mão, dependendo da situação, nós chamamos aqui à frente, mas para ganharmos tempo, talvez nem isso vamos fazer, vamos orar com você no lugar que você está, amém? Até três. Preste atenção, algumas coisas. Está chovendo, pensa Algumas coisas podem acontecer Durante essa oração. Alguém pode ser batizado com o Espírito Santo Alguém pode Pode ser curado é, E às vezes nem perceber Eu quero que você coloque a sua fé para trabalhar Amém? Coloque a sua fé em ação Porque quando nós colocarmos a nossa fé em ação nós teremos a convicção que vai dar tudo certo. Vamos lá. Até três. Aí eu vou começar a orar e dizer, Senhor, toque trabalho de bruxaria, trabalho feito em cruzilhada. Trabalho que fizeram para acabar com o casamento deste homem, desta mulher. Obras que fizeram para destruir a empresa dele, a empresa dela. Quando nós começamos a orar. Alguns é um sinal exterior Amém? Levante a mão. Vamos orar. Depois que de acabar de orar, se alguém irmãos não conseguir abaixar a mão, a pessoa vai mudar um sinal. Aleluia! Vamos orar. Segura só o instrumento um pouquinho baixinho. E depois a gente emenda com o violão. Vamos orar. Até três. Faz um fundo. Aleluia. Todos precisam de um milagre de Deus. Aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Até o 3. Quando nós chegarmos no 3, a mão. Acontece muito, irmãos. Nosso tempo é curto demais hoje. Mas acontece muito. Da pessoa tentar baixar a mão e não conseguir de jeito nenhum. Eu tenho vários vídeos. De trabalhos como esse. Como é que começou isso? Isso começou, irmãos. Quando eu comecei a dirigir uma igreja, ela não crescia de jeito nenhum. E aí Deus falou comigo, pastor Bolsonaro: Você quer que essa obra vá para frente? comece a fazer coisa que ninguém nunca fez aqui. E eu comecei a ficar doido, porque alguém diz que a, a, a, o Evangelho é loucura loucura! Porque o mínimo é E Deus começou a fazer essas coisas. Eu profetizo na sua vida Que Deus o fizer ou se não fizer Ele continua sendo Deus O nosso milagre é garantido Irmãos Aleluia Vamos orar É um Começa a orar Pode começar Senhor, em nome de Jesus, ó oh, Deus, Senhor, em nome de Jesus, nós colocamos agora o teu povo nas tuas mãos, ó oh, Pai, nós colocamos os enfermos nas tuas mãos essa noite. Nós colocamos, ó oh, Deus, pessoas que têm empresas, que têm comércio e que estão passando por uma crise. Deus. Eu Em nome de Jesus agora, Senhor Nós teríamos essa oração Com o Senhor agora Meu Deus nós oramos Para que o milagre aconteça Na vida deles ó oh Pai começa Senhor a tocar ó oh, Deus todas as doenças agora pessoas que estão passando Senhor por enfermidades que a medicina ainda não encontrou o diagnóstico Senhor não encontrou solução Não encontrou medicamento Ó oh, Deus começa a tocar aqui na minha frente Vem anjo de Deus trabalhando no sua vida essa noite. Começa Deus a tocar na porta para voltar, Senhor. Em nome de Jesus, ó oh, Pai. Se tiver qualquer tipo de incredulidade, ó oh, Pai, tentando impedir o trabalho dessa pessoa, meu Deus, dá só o microfone, não quis te Em nome de Jesus, agora é Deus e meio ó oh, Pai, é Deus. Ó oh, Senhor da glória Em nome de Jesus Meu Deus agora Segura-se um pouquinho Se eu vou fazer um favor Em nome... Continua, meu de Continua Continua, meu irmão, insistindo pelo Senhor Continua Em nome de Jesus, Senhor, glória Meu Deus Toda a hora das terras, meu Pai Toda a hora que tem Glória para caminho, Senhor, seu O Senhor que me reza agora, que aqui tem pessoas, Senhor so Vivem em nosso ética, vivem em todos os dias do dia em decaí. Shh, chame o sinal, mais forte Deus, mais forte Deus, mais forte Deus, mais forte Deus, mais forte Deus, mais forte Deus, mais forte, mais forte, mais forte, mais forte. E <Susurra> <Susurra> O sinal de Deus Balança o Ele não consegue baixar a mão Quem não consegue baixar a mão Balança o tamanho do efeito. Quem não consegue baixar as mãos É Deus! Mais alguém, irmãos? Quem mais não consegue baixar a mão aí? Duas pessoas, quem mais não consegue baixar a mão? Segura só, escureira um pouquinho, irmãos! Irmãos, quem sentiu o de bom? Estou me perguntando para o meu Quem sentiu? âncer de bom? Se tiver alguém corta na frente de Deus. Eu senti um sinal de Deus. Alguns sinal lei das mãos que estão nespediados ali. Olha ali, irmãos, olha ali, Você sentiu, irmão? Olha a mão dela para cima ali, Olha aqui, ó, cima, sem pouquinho aqui. Levente pra fazer uma luta. Olha aqui, só para eu mostrar um negócio, irmãos. Quem acredita que o anjo do Senhor está aqui? Aleluia! Glória a Deus! Olha aqui, uma fonte daquela moça que está com a mão levantada. De ali tem um anjo de Deus. Aleluia! A mão está viva? Não posso achar. Olha a uma fonte dela tem um anjo de Deus. Eu não conheço ela. Né? Fica aqui. Olha, eu vou pedir para que o anjo do Senhor toque a mão dela que está levantada. Levante mais alto, olha lá a mão dele Glória Tentei a Deus, pra Deus. Pra aleluia tenta abaixar é. Deus, aleluia tenta abaixar Seu anjo Seu anjo Olha lá Tem um anjo Tenta abaixar aí, tenta abaixar Pode tentar tchau, Dá um tchau aí, irmão Você quer um tchau aí não? O que, que aconteceu com a sua mão? Hã? Tá dura? O irmão ali também? Pode baixar Hã? Pode baixar? Consegue baixar não? Não. Tenta dar um tchau para os irmãos ali Tenta dar um tchau para os irmãos. Aleluia! Glória a Deus Glória a Deus Aleluia Só para ele falar aqui Glória a Deus Aleluia! Irmãos, aponte as mãos, vamos Deixa só o irmão falar aqui Por que você não consegue dar um tchau, irmãos? Os traços estavam voltando Aleluia Beleza, presta, presta atenção é, Eu não vou perguntar aí Se eu perguntar, vai ficar suspeito mas desde quando eu subi o altar aqui, eu não tem que estar sendo evangélico, senão vai, vai, vai ficar suspeito. Desde quando eu subi o altar, Deus mandou que eu olhasse para esse irmão, que ficou com o braço duro de César um Deus me disse, eu não vendo um pastor sentado ali. Eu não sei se é evangélico, se não é, se é desviado, não sei, mas o Senhor me disse, diz, diz para aquele rapaz que eu tenho uma obra chamada na vida dele para pastorear. Aleluia. Lógico que isso vai começar lá do zero e isso vai demorar anos. Mas o Senhor tem um projeto na tua casa, na tua família. Te mostra aqui essa noite para te dizer: Eu não te abandonei E e doendo esse povo do lado. Eu te dei o um sinal. Porque eu um projeto. Glória a Deus. Aleluia. Traz tá, o para a frente, pastor. Escutei. Está baixando a voz dele, Pastor Alguém pode dizer que está combinado? Você já me viu alguma vez, irmão? Nunca me viu, não, Beleza. Pode ficar atrás dele, Pastor posso Mar. E nós vamos orar pela vida dele. Levante a mão, irmãos. Vamos orar pela vida dele depois pela ele irmão atrás. Senhor, vem aqui, chama. Senhor, toca a vida do Rodrigo essa noite, Senhor. Tu me disseste, meu Deus. Olha para ele, olha para ele, irmãos disseste que tinha um projeto na casa dele Um projeto na vida dele, Senhor E quando eu olhei para cabeça O Senhor me disse Aquele rapaz era é um pastor Será um pastor da minha obra Por isso mesmo nós abençoamos A vida dele E eu aprendi -se a nossa Senhor, Senhor A luta que ele está passando na sua casa Todas essas batalhas O cativeiro dele seja minha Em no nome de Jesus, pode abaixar a mão ainda? Pode abaixar? Ainda não? Agora pode. É, é, é, é, é. Pode voltar para o seu lugar quando O senhor é crente? Comecei a ser crente, mas já passei. Agora pode. Pelo que ouvi hoje à noite, projeto da nossa vida. Amém. É Vou voltar para o seu lugar Deus, de todo Jesus. Aleluia! Vamos orar pela irmã que está aí? Orar pela irmã que está com a mão anestesiada. Tenta abaixar a mão, tenta abaixar. Olha a mão olha a mão, Olha tentando abaixar mão. Tem um anjo na frente dela, irmãos. Eu não fui lá, eu não pus a mão. Eu não fui, nem pus a mão, nunca vi ela. Pode até abaixar aí. Tenta dar um chão para os irmãos. Esse Deus é tremendo, irmão. Diga para alguém: Diga esse Deus é tremendo. Diga: Isso é só o começo do que Deus vai fazer na sua vida. Diga para alguém: Vou pedir ela mais uma vez. A última: Essa é a última. Vamos tentar baixar a mão para a gente orar por você. Você me conhece? Nós combinamos alguma coisa? Não. Você já me viu algum lugar? Não. Aleluia. Alguém pode alugar Jesus aí, irmãos? Você é evangélico? Também não. Amém. Como que é o seu nome? Luísa? Júlia, Júlia, Julia, Aleluia, Júlia, você acredita que tem um anjo aí na sua frente? Ô, oh, Júlia, é, o Senhor está me dizendo que te trouxe aqui essa noite para que você fosse operada. E ele que ele achou o Deus está me dizendo Acho que ela vai lá a frente não, Pode ficar com a mão E Deus está me dizendo que Deus está me dizendo que Que essa noite Ele está te dando um livro Um grande livramento de morte Eu estou vendo é, pode ficar só atrás dela Eu estou vendo, Júlia Um hospital Estou vendo você sendo colocado na ambulância e sendo levado às pressas para fazer uma cirurgia. Mas o Senhor está me dizendo: diga para a Júlia, que essa noite eu trouxe ela neste lugar para dizer para ela que eu tenho um plano glorioso para fazer a vida dela, e ela não vai passar por aqui no hospital, porque essa noite eu opero ela. Essa noite você passa por uma cirurgia e sai daqui. Senhor, é em nome de Jesus de Nazaré Se for preciso a Júlia ser colocada em mesa de cirurgia Olha lá irmãos ó. Olha onde vai começar a tocar ela Porque ela vai ser operada aqui hoje Olha lá ó. Shush, shush, Olha lá dá um toque na julha essa noite, Senhor e faz o um milagre completo agora toda a alma de olha aí, irmãos toda a alma de bruxaria, macumbaria, feitiçaria que botou a vida da Júlia, Senhor que sobre ela por todos esses anos nós devemos todos agora a julha vai sair daqui o seu milagre Perica, curada Dá um abraço para ela Eu Não sei que está pandemia, mas dá um abraço para ela E diga, receba-se Amém Vou dar mais duas pessoas aqui, irmãos E vou entregar o microfone para o pastor Eu quero lá Por aquela irmã que está no canto meu aqui Com a mão cruzada assim E só ficar na frente se a irmã puder E a essa irmã que está no meu e aí depois eu quero entrar no para o pastor A pedido de fazer o apelo final É o para os irmãos Amém? Fica com você, a atenção sai da para trás Glória a Deus Essa noite O Senhor me enviou Que o Senhor me solta para o lado esquerdo A minha esquerda está com as mãos cruzadas o tempo da parede. Se não me engano, todo o coração que está na sua frente. Ora por elas, porque essa noite é a noite no lugar de vocês. Deus me disse que vocês irão experimentar uma cruz nessa noite. Vocês estão passando por problemas parecidos, me disse o Senhor. na casa de vocês, com a saúde de vocês. nosso Senhor disse: olha para eles, porque essa o, Senhor de vai, Deus, o Senhor de e elas, -a nessa morte, o Senhor de Deus, e vai virar e vai de o e vai para Deus. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, meu Deus Tu nos revelaste Essas duas vidas preciosas Senhor Em nome de Jesus Agora Nós quebramos as muralhas e as barreiras Meu Deus As tuas servas meu Pai Têm passado dias difíceis Nesse tempo, Senhor Meu Deus, toca a vida financeira Porque tu Senhor É o Senhor de onde é que me envia o Deus de Deus, meu Senhor, meu pai? Em todas essas tribulações. Mas o Senhor vai ampara os seus. E nós oremos agora para que seja quebrada toda a doença maligna, Toda a obra das trevas seja despedaçada. E as suas filhas saiam daqui do milagre. Em nome de Jesus. Por voltar para o Senhor, glorificando a Deus. Aleluia Aleluia gente. Glória a Deus Que Deus possa abençoar a sua vida De uma forma grandiosa Vou entregar o microfone para o pastor Pastor Lucimar O Senhor Deus não dorme e a Ele diz que nem tosquenegerá, nem cochilará o Senhor. O Senhor tem visto o trabalho que os irmãos têm feito aqui as lágrimas, as dedicações e as perdas que os irmãos tiveram de sofrer para que essa obra acontecesse. Mas o Senhor está mandando dizer: não desanime o teu coração por causa das palavras. Porque eu venho eu honrar de uma forma Tremenda nessa cidade Não agora Mas no tempo certo Deus irá recluir Cada lágrima, Cada perda E cada renúncia Que a sua família teve que fazer Para que seu trabalho acontecesse Resolução Amém Jesus Glória a Meu Deus, amém Louvar que seja o nome do Senhor quem sentiu o problema de Deus, Diga, glória a Deus. Pastor Gilvão, muito obrigado. Deus abençoe o Senhor, tá? Vamos continuar chamando o Senhor sempre quando puder, em nome de Jesus. Que benção. Eu corrido, mas mais coisas virão pra frente, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, hoje, em nome do Senhor? Passou um pouquinho do horário aí, mas estamos na bênção, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu vou fazer uma oração agora, depois da oração, para você ir pra sua casa. Pessoal, tem ali um feijão um tropeiro ali com arroz, amém? Foi feito com carinho a você que está ajudando a obra de Deus, apenas 5 reais, amém? Como eu falava aqui ontem, com 5 reais você vai ao restaurante, você consegue comer uma coisa? Sim ou não? Não consegue. Então você que puder, ajuda, e você é poder ajudar nos gastos que nós tivemos aqui, em nome de Jesus, e Deus vai continuar a te abençoando, amém? Apenas 5 reais. Tira o escorpião do bolso aí e não deixa ele continuar no seu bolso, amém? Glória a Deus, amanhã. O pastor Budenberg De ser Vai estar aqui em nome do Senhor Jesus Amém? Vai ser uma bênção Neste lugar, também como foi No dia de hoje, diga a glória a Deus Amém? É muito de só as mãos para os céus Pai amado Em nome do Senhor Meu Deus, obrigado pelas maravilhas que o Senhor fez Aqui neste lugar eu Obrigado pelos milagres, pelos sinais do Senhor Ah, meu Deus, vindos Aqui meu Pai, vamos se reconciliar Com o Senhor, e eu quero. Sobre a vida de todos, meu Deus, leva o teu povo em paz e segurança, livre de todo mal. Abençoe o povo de São Pedro dos ferros também, que estão aqui presentes, meu Pai, que o Senhor possa também levar eles. Em paz e segurança, guardar eles no caminho, como o Senhor guardou na vida, que seja uma bênção na vida deles, até lá. Abençoe o povo de avitoria, abençoe essa cidade. Meu Deus já por terra, meu Deus. O principado que tem atuado nessa cidade. Em nome de Jesus. E a igreja diga obrigado, Senhor. Diga obrigado, Jesus. Diga eu vou sair da tua casa. Mas jamais, da tua presença, levando sua mão e diga que a graça do nosso amado e salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a nossa comunhão do no Espírito Santo, sempre acompanha o povo de Deus Deus. Diga que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Estou obrigado pela presença de cada um de vocês, em nome de Jesus. Que Deus possa continuar abençoando Que precisar que nós estamos aí. Pastor Mateus, muito obrigado. Que Deus abençoe.